Olá, meus queridos amigos do canal. Estamos em outra fazenda agora, mostrando para vocês vacas leiteiras que dão por dia 1.100 litros de leite. Cada fazenda tem a sua estrutura, cada fazenda tem a sua maneira de trabalhar essa aqui eles começam às três e meia da manhã a primeira leva e vão a, e vai até às oito da manhã oito e meia eles estão terminando aqui é um Valtra, um trator Valtra e nesse trator Valtra nós temos silagem aqui é o silo aqui já é diferente é a máquina que faz o trabalho. Esse aqui é então, Vocês podem ver. E olha a limpeza desse homem. Eu estava falando para ele que limpeza que é. ó que beleza. Que, que trato que ele dá aqui, ó. Dá gosto, né? Dá gosto. E todo o, o seu silvio tem uma coisa boa aqui. Tudo dele é encanadinho, gente, ó. Tudo no inox, ó. Belezinho, ó. Ele, ele faz um trabalho mais rápido, um trabalho limpinho, não coloca a mão praticamente nada, só para desinfetar as tetas. Né, seu Silvio? É, ele aí, ele passa Então, na só pra desinfetar, o senhor desinfeta na mão, logicamente não tem uma é, máquina que é. faça isso. É, aí, só vem. Um sininho, tá Esse, aqui, ó. Esse produto aí, o que, que É? Você quer é uma espuminha que você faz na teta da vaca? Ah, é uma espuma que é para é. desinfetar. Aí você vai lá, molha a teta da vaca? Aham. Uhum. Pega o um papel toalha? Papel toalha, seca. Ah, tá. Papel toalha. Pega isso. Ah, entendi. Passa isso aqui e enche um o papel toalha. Cada teta da vaca. Uma por uma. Uma por uma. Esse bem limpinho. É trabalhoso, hein? É. Esse bem. Bem desinfetado, né, Maria? É. Desinfetado. E aquele ali o que, que é? É o mesmo produto? É, não, esse aqui é o iodo. Ah, esse aí é aquele que é para andar. Esse aqui o cabo que o leite, esse aqui eu passo para limpar. Para limpar. esse aqui eu cabo de tirar o leite de pasto para não, não pegar inseto, nada. Ah, para esse aí... Para dar aqui... lixo, pra, ah, é, o canal do peito. Entendi, entendi. Sim, esse aqui é o iodo. Porque o animal sai daqui e vai para o pasto, né? Vai para então o pasto. Já sai, Automaticamente já sai daqui é, desinfetado. Aí desinfetado. Aí volta, chega no rancho, aí passa aqui o papel E assim vai... É. Todo o tempo. Todas toda elas. Entendi. 21. E o senhor faz isso há quantos anos já? Aí desde sete anos, Desde sete anos? Sete. Tem filho que vai continuar? É. Tem um filho meu, tem a mulher ali que trabalha comigo. Que ajuda aqui também. É aqui a família dele. Olha que, oh, que beleza, gente. Mais um é. lugar que é. Deus nos tem trazido aqui. É. Ele está falando para mim, mim que o nome do sítio é sítio São Tomé. São Tomé, mas não é cachaça, Mas não é cachaça não, é São Tomé, São Tomé. É que a gente fala São Tomé direto, mas é, é São Tomé. São Senador José, Bento. Senador José Bento. É, daqui lá é eu acho que é 12 quilômetros. É. E nós estamos aqui tendo... Pena que ele já ordenhou as vacas, eu não tive o privilégio de ver. Mas o que eu achei interessante aqui também é esse sistema aqui que ele usa, ó, que é bem prático. Madalena, mostra pra mim aqui, ó. O Seu Silvio, mostra pra mim aqui como é que funciona aqui, ó. É canzil. É. o canzinho, né? O canzinho. Põe a ração pra ela aqui, ó. Bota a ração aqui dentro. Ela entra e na tranca ela... Aí ela enfia a cabeça pra comer. Aí o seu Silvio fecha ali, ó. Ela entra, gravou aí, Pronto. aí o senhor vai amarrando para tirar amante, o leite, né? aí vai amarrando para tirar o leite. Já limpa, bem limpinho as E já faz esse trabalho. É, Olha para vocês verem como é que é, ó, eu tava observando pra minha esposa como que eles são inteligentes, pegaram o tambor de plástico, é. fizeram os coxos, não precisa mais fazer com cimento, né, cimento só do outro lado, tem que cimentar, é, o cimento ele demora mais para fazer, não sei o e esse não, esse demora mais rapidinho, né? Mais rapidinho. Ali é cimento ainda? Ah é. Ah, aqui é c... tirar só do mato, né? Ah, entendi. Desse lado. E aqui, tem quantos anos que você trabalhou? É 23 vacas. Não, quantos anos você trabalha só desse lado? Esse lado eu trabalhei uns 4 anos. Uns 4 anos. É. Aí depois que aumentou, Deus abençoou que aumentou, é passou pra lá. Só acaba 23 vacas uma vez, porque 80 vagas de líquido. Uma média de quantos é, leite? Tem mais de 40. Uma média, uma pela outra. É. E no dia, no total? Dá 1.100 litros. 1, e o senhor acha que o senhor está vendendo bem um litro, tá é 1, 20. 1, 20. o litro? Está mais ou menos? Você está tal de 1,20. o litro. Chega para nós lá na cidade é 4 reais, né, R$ é. 3,50. É, é o que eu falo. Aí, né? É, mas eu fico triste porque vocês mereciam mais. Né? No ah, meu ponto de vista... A gente pega da roça. Gente. É, nós conseguimos pegar da roça ainda, graças a Deus. Mas no meu ponto de vista, vocês trabalham tanto... E no... Ah, sobra muito pouco. Sobra, sobra muito pouco. E gasta silagem, gasta ação Gasta com óleo pro trator, pro trator, gasta, trator gasta trator Esse é prata milho, tem que ir é Isso é tudo simulado É tudo, tudo cheio Tudo? É, São, é silagem que o senhor é tem silagem, ali Silagem, é, o então, tá ali, ó. Aí eu ponho o trator e levo de Aí pessoal, ele tava falando que Todo esse é silo, esses plástico branco lá, ó É silo que eles têm, ó é Mais aqui, ó Mais silo aqui, ó e aí ele tem que cuidar, porque isso aí não pode perder, você perdeu não, o silo, não, perdeu o silo, perdeu, ah, perdeu tudo, perdeu tudo né? Não, quanto tempo é para que você lá? Quanto tempo o senhor tira? Ah, depende, às vezes, se eu precisar, eu posso abrir já, vou já abrir, certo? Ô, seu senhor, nada, teve um rapaz que falou para nós, que eu achei até interessante, que a pessoa pega uma garrafa de cachaça e enfia dentro do silo e deixa ela lá. Como ele esquenta muito, que ele vai esquentar, né? Diz que a cachaça pra quem bebe, eu não sei que eu não bebo. Diz que ficou a beleza? O senhor sabe disso? Não sabe, né? É, diz que pega a garrafa, enfia lá dentro larga lá. Aí no dia que o camarada vai mexer lá, que a garrafa tá lá, diz que a pinga fica que dá gosto. É no barro, né? No barro? É, que no barro, que É, boa. Acho que cada um, cada um tem sua cabeça. Já, né? Eu tô com 52 anos. Novo, aí. 52 anos agora, só que faz 4 anos que não bebeu mãe e grava-me não vai beber? ah, eu acho que foi uma bênção. foi, não, bênção. certeza que foi aí eu comecei a para igreja, aí os irmãos, é, foi, uma, foi, uma foi, foi uma vida foi uma vida totalmente beijo. mudada Deus, é. né? totalmente é. mudada, isso é, é muito bom a gente ia na venda, gastava, hoje, né Trabalho, né? Não, e sem contar, entre aspas, ah, probleminha na casa, é. problema na família, é. problema é. é... Mas Deus, Deus se libertou, é isso que importa. É, é isso que importa. Né? Como que é a, a... Essa... Maneira que eles trabalham. Sobe tudo automático. Tudo automático. Aqui é onde coloca nas teta da vaca, né? os sugadores sobe o leite direto vai lá dentro do inox e do inox vai direto pelo cano né? até lá na frente é onde vai passar um outro processo que vai para dentro do resfriador ali estão aquelas duas máquinas SLC, pelo que eu estou entendendo, é a marca e o modelo é 6200 eu creio que são máquinas que são colhedeiras de milho. Depois eu vou conferir com ele lá, mas eu acho que é. Eu acho que é fazer o ciclo. É, fazer o ciclo. E aqui, como sempre, em todos os sítios, essa beleza aqui, ó. Aqui está o lugar onde entra a mangueira, que é essa mangueira aqui, que vem nos sugadores. E, automaticamente, sem o contato, a partir do momento humano, entra nesse cano, como eu já falei anteriormente, e vai embora. E vai até lá. Galinha da, da Angola embora em qualquer lugar, né gente? gente, aqui tá muito escuro, mas dá para vocês verem que essa aqui é uma peça, eu vou chamar isso de espiriteira, ali vai ligado no botão de gás, né, nesse bico aqui, ó, aí ele vai subir o calor ali, Esse, é, vai subir o calor aqui, aí vai esquentar essa ponta, que a Daniela vai mostrar aqui agora, segura aí bem, segura, aqui ó, essa ponta aí, isso serve é para mochar o boi, ele serra ou corta, não sei como é que se faz no chifre, e depois isso aí vai vermelho e ele vai passando, passando, passando, pois ele cuida para o boi não ter chifre grande. Segundo ele, todo o cálcio vai para o chifre, e por isso eles cortam para dar mais leite e o cálcio vai ser melhor aproveitado. Segundo o que ele acabou de me falar. Ela estranha a gente, né? Eu, Eu cheguei... É. Elas não gostam muito de visita, não, viu? Até acostumar. <risos> eu Não Não sei, bem. Estou filmando, mas eu não sei não. É ainda da igreja, de Israel. É Tá igreja, vou lá não vou isso não. bonitinho como sempre né aquele gracinha você desse lado uma casinha longe gente tem um pé de árvore na frente tá muito longe ali ó fazendo dá para imaginar o lugar que ela tá colocada que ela foi feita olha só que lugar bonito, ó. É, acho que Isso, fica de frente para ser filmado. De lesura Como é que a pessoa pode prender um bichinho desse, gente? Fala pra mim. Entra lá fazer piquenique. Uma matinha linda que eles têm aqui, ó. Lá não, não tem cerca, sai do barracão lá, assim. Acho que sobe mesmo. Acho que não conhece o que Aquele outro eu... rolinho. Que que aquele lá do chão, né? Que lindinho, que lindinho. tô vendo lá